Olá, então, nós estamos iniciando hoje uma disciplina Tecnologia e Linguagem. Meu nome é Patrícia Tucci e hoje é a nossa primeira aula, não é isso? Fico muito feliz de iniciar esse semestre. É uma disciplina muito interativa, que a gente vai trabalhar com bastante imagem, vídeo, é, questões tecnológicas, né? Então, para começar essa aula...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 Então, você é deficiente visual. Uhum. Então, eu tenho que pensar numa outra forma, né? É, só pode gente... escrever a imagem, ou então pensar numa atividade que eu posso fazer parte também. Professora? Claro, Rayane, só um minutinho, tá? Ah. Oi, claro, quem? Bom dia, professora. Bom você dia. já olhou o chat...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 Ele é um documento que foi elaborado pela Diretoria de Acessibilidade da CIS, vinculada ao Decanato de Assuntos Comunitários da UNB, em conjunto com o Centro de Educação à Distância, CA de UNB. Ele foi elaborado por uma equipe altamente qualificada e com amplo conhecimento sobre o tema. Este guia contém informações claras,